Oi, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do nosso desenvolvimento é, pessoal e profissional. Bom, durante vários anos que eu trabalhei na área de Recursos Humanos, eu tive é, sob a minha responsabilidade alguns aprendizes, alguns estagiários, e hoje, é, trabalhando é, na Direto, eu tenho sob a minha responsabilidade o desenvolvimento da equipe e de uma pessoa que trabalha diretamente comigo, né? não vou citar o nome, enfim. Mas, é uma coisa que é muito importante nesse processo é o processo da gente fazer uma autoanálise diária daquilo que a gente faz. Muitas das vezes a gente é, fica um pouco triste ou a gente entra em um piloto automático por não conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria, isso é plenamente normal. Mas o mais importante é a gente fazer uma engenharia reversa de tudo isso. É, se você não está conseguindo fazer tudo o que você gostaria no seu dia, para para pensar exatamente nos pontos que você fez naquele dia. É, é muito importante. Às vezes, quando as pessoas são perguntadas sobre isso, elas não conseguem responder, porque muitos pensamentos na cabeça, muitas atividades, muitas tarefas, a gente não consegue ficar presente a todo instante. Então faça uma engenharia reversa, escreva, pega uma folha de papel ou até mesmo no computador e tal, escreva tudo o que você estiver fazendo em tempo real. Bom, agora né, eu estou gravando esse vídeo, agora depois eu vou escrever um texto, depois, sei lá, eu vou responder algumas pessoas, depois eu vou criar um projeto, enfim. Fique o mais presente possível sempre é, em tudo que você estiver fazendo para você conseguir identificar quais são os pontos que você pode melhorar, porque... Se você tiver na mente o conceito de evolução diária, e depois você analisar tudo isso que você escreveu, talvez você encontre pontos que você possa, pode, possa realmente deixar muito melhor. Então, um exemplo. É muito comum no nosso dia a dia a gente procrastinar. Então, ah, eu terminei uma atividade, antes de ir para uma outra atividade, eu vou parar, sei lá, durante 5 minutos, durante 10 minutos para ver um vídeo. Às vezes aqueles 10 minutos se tornam 15, ou então vou parar durante 10 minutos, 5 minutos para responder uma pessoa no WhatsApp. E aqueles 10 minutos se transformam em meia hora, em 40 minutos, enfim. Então isso é, acaba sendo muito comum. Então se você usar essa técnica da engenharia reversa no seu dia a dia, você vai conseguir identificar exatamente quais são os pontos que você quer melhorar. E você pode usar isso em qualquer área da sua vida, se você precisar estudar mais, se você é, quiser ser mais produtivo no seu trabalho, se você quiser ter mais qualidade nos relacionamentos com a sua família. Então, às vezes eu trabalho home office e aí, eu me, quando eu me percebo, eu estou trabalhando muito mais Do que é, estando com as pessoas que eu amo Então, às vezes parando para assistir um filme Às vezes parando para conversar E quando eu paro para fazer essa técnica E identifico no meu dia, dia de trabalho Exatamente os momentos que eu procrastinei Eu percebo que eu poderia ter sido mais produtivo naquele tempo E no final do dia, ter dedicado mais atenção para a minha família é Essa dica bem simples, bem rápida Faça na engenharia reversa do seu dia Para que você não entre no piloto automático Então é isso, se você gostou é, Clique aqui embaixo por curtir, comente, é, compartilhe também esse vídeo, a sua participação é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!